Doutor Hélio Franchini, você é médico em Franca já há quantos anos, doutor? 40 anos. 40 anos. Você tem uma história bonita, a sua família, a família descendente de italiano, né? É, os meus bisavós vieram com os filhos da Itália. Que ano meu, que foi? Isso é, foi em 1892. 1892, você conheceu Eu conheci meu avô e conheci a minha avó a Avó O meu avô veio de Verona O nome dele? Damiano Franchini E a vai... avó? A avó chamava Antônia Mucato. Mucato Mucato Mucato Os seus pais já nasceram aqui? Os meus pais nasceram aqui Eles vieram Chegaram em Santos, depois vieram para Franca, ou não, região? Eles vieram, uh, os meu, o meu avô o paterno, ele veio realmente para Franca, a minha avó eles foram para Igaçaba. E aí o meu avô acabou se casando com a minha avó, os dois italianos aqui no Brasil. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, que foi o casamento. É, aqui o que? Ah, era espanhol, italiano, né? principalmente os italianos e os turcos né que, que eram os libaneses e os outros eles que vieram entravam pra cá. e os libaneses entravam aqui como italianos na maior parte das vezes eles não podiam entrar e eles faziam uma gambiarra é, iam para marselha na frança de marselha e de é, eles atravessavam para itália e vinham para o brasil com nomes de italianos é o que cria muito problema o pro pessoal ter reconhecimento da cidadania italiana é que muita gente com nome de cidades italianas não são italianas. Nome de cidade. Você falou aí, porque eu sou... A minha mãe tem sangue de espanhol. E eu tenho primas que têm nome de cidades. Lá da Espanha. Que era para matar um pouco da saudade, né? E você tem parede... É. Ó, oh, doutor, foi uma alegria. Ah, Vocês são quantos, irmãos? são quantos irmãos? Eu só tenho duas irmãs. O meu, meu pai tinha três filhos, eu e duas irmãs. Certo. E o seu pai? Eram quantos irmãos dele? O meu pai teve 16 irmãos. 16, uma 16. familhona grande. Ó, oh, outra hora não precisa de conversar mais, viu? Com certeza. Ó, oh, um, tá. um abraço pra você. Um abraço. Deus tá. abençoe. Obrigado. Esse aqui é o meu Esse foi o campeão. 66 anos, moro em de Branca e eu sou pai de médico. Eu fico é, registrando essas histórias. Ronaldo Sá, 16 anos.